O seu bem mais precioso, a joia mais rara em seu mundo, a maior riqueza que você tem, tem um nome. É você. Cuidar-se, amar-se, aprender e aceitar-se é regra número um para um bom viver. Transformar-se a cada minuto faz parte do ciclo da vida, mas muitas vezes você não entende como ou porquê, mas sentimos em nosso coração a vontade de crescer. E é essa a proposta que temos para você, relembrar-se do seu sagrado ser. Nos dias 9 a 12 do mês de outubro, aqui nas Terras Sagradas Kuan Yin, nós vamos realizar o Retiro Espiritual da Mãe Divina. E vai ser já a quinta edição. Um momento singular, onde nos dedicamos a relembrar da Eterna e Poderosa, porém muitas vezes esquecida, Deusa. Saudaremos a força da Mãe Maria, Oxum, Isis, Lakshmi e todas as outras Sagradas Mães que alimentarão o nosso espírito, nos oferecendo o alento, a cura, a correção e a orientação que nossa alma tanto precisa. O retiro espiritual é guiado por mim. Débora Elisa, a madrinha do Céu de Conin, e pelo padrinho Flávio Roque, juntamente com toda a equipe maravilhosa da Casa de Conin. Na programação, encontramos experiências transformadoras realizadas através de terapias complementares, palestras conscienciais, cerimônias xamânicas utilizando as sagradas medicinas da floresta, várias terapias maravilhosas, alimentação, detox e muito mais, você vai então vivenciar uma experiência transformadora na sua vida. Se você não quer transformar e só melhorar, Está valendo, porque é aqui no Retiro da Mãe Divina onde você vai encontrar e receber as ferramentas adequadas para que você possa usar no seu dia a dia. Como atividade exclusiva desse evento Temos o ritual da prosperidade Como pote de ouro É assim, você vai abrir O caminho da prosperidade E da abundância para a sua vida Quinta edição Já foram cinco potes E além disso, teremos a banda Lotus Dourado Que vai nos surpreender com as suas Magias maravilhosas Das suas músicas curadoras E quer saber mais? Para o encerramento desse grande evento, que é o Retiro da Mãe Divina, nós vamos ter a presença da nossa querida e amada Flávia Wenceslau, que vai fechar esse evento com a sua música maravilhosa, com a sua força feminina, com a sua energia e vai trazer então um fechamento de ouro para o nosso retiro da Mãe Divina O que você está esperando? Vai lá, aqui embaixo E ainda temos, acho que duas ou três vagas Dá tempo de você se inscrever E se planificar Para vir aqui para as Terras Sagradas Conin Vem!